Oi todos vocês, meu nome é César no canal Homem Estiloso Antes de mais nada, vamos pro vídeo, o vídeo é, hoje é bem simples, mas antes vamos os recadinhos Em primeiro lugar, tô sem gravar faz um bom tempo, mas tem vários que tá acontecendo Primeiro, voltei a trabalhar Segundo, meu celular zoou e quando eu ia postar algumas coisas, ia apostar já algumas coisas Ficou perdido todo o celular entre outras coisas porém a gente vai fazendo conforme a demanda conforme a gente pode celular conseguir conseguir celular conseguiu improvisado que vai dar para fazer o vídeo de hoje então não é certeza mas tipo eu vou tentar fazer algumas coisinhas legal mas com as ferramentas que eu atualmente tenho meu computador formatou tipo, formatar de novo pegar baixar os editores de vídeo tudo então Conforme vai indo, vai melhorando, mas por enquanto eu tive que dar uma retraída pelos problemas que tinha acontecido. Também tava doente, fiquei gripado, porque muito tempo eu ficava molhando o cabelo, gravando o vídeo, então eu fiquei um pouquinho mal. Mas já estou melhor. É, Vamos lá, por parte. Hoje vai ser um vídeo simples, mas um vídeo muito bom. Então não perca esse vídeo até o final. Hoje eu vou mostrar vários tipos de bigode, cavanhaque que forma de você fazer. Tá vendo como eu tá todo assim, ó? Todo nem feito, tá de jeito. Hoje eu vou mostrar como acertar ele e deixar ele melhor ainda Fazer quatro tipos de cavanhaque ou de bigode Então não perca esse vídeo até o final Certo, vamos por parte Como não vai ter vinheta, porque os meus editores estão tá meio complicados Você vocês já sabe. vou ter que pedir a mesma coisa Então é melhor já direto para o assunto, tudo tá certo? Vamos lá Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever ativar as notificações, hein galera? Joinha, certo? Os materiais que a gente vai usar atualmente é bem simples: uma tesourinha e um presto barba. Eu peguei esse, tem uma amarelo em casa, mas eu peguei esse por causa que minha barba tá meio grossa e faz um tempo que eu não cuido dela. Então é melhor uma barba, um presto barba novo e um pouquinho mais eficaz. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos começar por parte. eu vou mostrar primeiro um cavanhaque, depois o um cavanhaque Mustang, que é aquele meio de... Assim. aquele assim, vou mostrar vários outros tipos de cavanhaque que você pode pegar como fazer em casa, você pode pensar, até ter mais, mais ideias além do que eu vou mostrar, né? Hoje eu vou mostrar quatro. Então eu vou mostrar alguns, aí você vê qual que você gosta, qual que você identifica mais Certo, galera? Vamos por partes Tá assim, você tá vendo, ó? Não tá feito? Vou acertar esse e mostrar como é que eu acerto Vamos lá Primeiro deixa eu pegar aqui um materialzinho que eu vou precisar aqui Então, galera, com o um pentezinho Pentezinho, vamos acertar esse cavanhaque aqui certinho pra ficar legal, né? Vamos acertar ele Vamos lá Primeiro você vai pentear ele tudo pra baixo aqui, ó aqui é para ficar bem certinho certo pessoal foi tudo para baixo agora você vai acertar pega a tesourinha tesourinha aqui ó começa a acertar Se você não sabe sua referência, a sua boca é sua referência, hein, galera? Então você vai cortando assim, ó, deixando a linha da boca. Fez de um lado, vai fazer do outro agora. Deixa eu ver enxergar aqui que eu não tô enxergando a câmera. certo galera, ó. pode ver que já acertou ó. aqui gente onde que eu queria aqui me falta um pouquinho né que pronto então galera aqui, primeiro eu acertei aqui ficou gente aqui, não vai ficar para baixo agora vou começar com a gilete o primeiro que eu vou fazer então o cavanhaque normal, Cavanhar que eu fiz até num outro vídeo, se você quiser vai estar tá passando os cards aí Do outro vídeo que eu fiz o cavanhaque, o cavanhaque perfeito ficou bem bonito, bem feito Então se você quiser ver mais detalhado vai ter nesse outro vídeo, tá bom galera? Mas vamos fazer agora Pega de latinho. vamos dar uma olhadinha no bigode No meu caso, passar um dia pra barbear, fica melhor, né? Certo, vamos começar aqui. Acertar primeiro aqui, né? Acertou de um lado, vamos pro outro. Pronto galera, primeiro lado, segundo lado Bora embaixo Embaixo fazer o esquema que eu ensinei pra vocês Limpa tudo e depois faz tipo um V Quem assistiu lá o vídeo vai saber que, do que eu tô falando Agora aqui, agora eu vou acertar aqui, ó. Tá pronto, galera. Quer limpar aqui, ó. Tá pronto primeiro, galera. Tá o primeiro falta mais os dois. Aí, no caso, se você quiser diminuir um pouquinho mais a barba, você pode passar só por cima bem de leve assim, ó. Pra deixar ela mais, digamos assim, tá vendo que ela tá bem grossa? Tá com muito volume? Se você quiser deixar ela com menos volume, você passa bem de levezinho, que vai tirando um pouquinho os fiapinhos, vai deixando ela mais suave. O segundo vai ser o bigode Murchise. Quem souber o nome aí, dá um... Escreve aí no comentário Ou se eu também souber Quando eu vou pesquisar certinho Aí eu coloco aí nos comentários O Mochage funciona assim Primeiro Vamos primeiro limpar o Tem vários Primeiro eu vou tirar uma foto né? Como é que a foto? Tá. Vamos lá aqui a mão rapidinho Aqui. ó Aqui. Aqui. ele vai tipo, Vai pra frente então e nesse caso o ideal é você pegar um uma cera melhor é cera como eu não tenho eu vou pegar um o um, eu vou pegar a pomada Só um instantinho. pega um pouquinho de nada de pomada nada quase nada mesmo Tudo bem Primeiro ele, você vai virar ele assim, ó. Primeiro assim. Assim já é o um e só que eu vou melhorar ainda mais, ó. Você vem aqui, ó. Daqui pra baixo eu faço um pouquinho só, Alô, dar um pisão melhor dele, ó. assim. Ó. Assim galera ó. tá vendo? O meu tá bem pequenininho. Se você quiser deixar crescer, o ideal é você acerta aqui e vai pintando sempre para baixo. Acerta, pintinha para baixo. Daqui uma semana, mais ou menos duas, dependendo do seu bigode, ele vai crescer vai ficar cada vez maior. Aí você vai a do jeito que você preferir ou achar melhor. Esse é o segundo almoxarismo. Se você quiser também, além disso, você também pode fazer assim, ó, também, ó. Fazer tipo uma pirâmide pra baixo aqui, né? Assim. Certo, esse é o segundo, né? E tem essa variação Se você gostar também Você pode usar ele desse jeito Só assim uma charge, sabe? Aqui é outra variação ó. Parece que ele é falhado Isso serve também pra quem tem um bigode falhado Sabe, ó. Tá vendo? Já corta aqui mesmo Do jeito que tá mesmo Corta Pessoa, ah, Você sabe que é falhado Mas as pessoas, por causa que você desenhou Não vão achar que você é falhado Vão falar Nossa Ficou legal Isso é um outro o outro vai ser bem mais simples. O outro eu vou tirar daqui tudo praticamente, ó. Aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Mais uma opção pra vocês, ó. Acerta bem, né? Como é isso? Nesse caso, ó, tá vendo que aqui tá mais fino? Aqui eu vou passar pra vocês verem como é que vai ficar, ó. Passa de levinho, não passa tudo. Só levinho, só pra... Deixar ele mais... Com menos volume. Viu como ficou melhor, galera? ficou melhor ficou tipo igualzinho ó aqui tinha mais volume eu diminuí só passando de levinho ó. esse é o segundo aqui ó, também quem gosta ó deixa eu dar uma fotinha aqui ó segundo não já estou no terceiro né se você quiser outra variação também pode ser você pode tirar isso aqui ou tirar ele daqui. Tanto faz. Vamos tentar primeiro. Se eu tirar daqui, eu não vou tirar ele daqui, né? Certo? Eu vou primeiro tirar isso daqui pra vocês verem como é que fica. Depois eu tiro só isso daqui e deixo só o bigodinho pra vocês verem também. Até pintar ele. Deixa eu tirar assim. deixa Você vê assim, ó. Viu, lá? Você vai brincando, ó. Você poderia ser assim, poderia ser pra baixo mesmo. Várias variações Vou agora tirar o Caminho do rato aqui aqui galera daqui é um sei lá você <risos> dizer eu não curti né mas se você curtiu <risos> ai vida <Sim. risos> esse é uma outra pegada quem gosta de Fred Mercury né eu vou até deixar o bigodinho depois para você ver mas essa também é uma outra opção que vocês podem gostar Vocês ver como é que ficou em mim Vocês também fazem o teste em vocês Pra ver se vocês gostam Vou deixar uma foto aqui pra colocar na capa. Certo E a última Eu vou tirar isso daqui pra deixar o bigodinho safado Só fala bigodinho safadinho Ah, esse é o um bigodinho safadinho Vou <risos> puxar aqui pra cá ó. Pra quem gosta também Eu não gosto Sério, eu não gosto Até que acabou nesse vídeo, eu vou tirar tudo Já tá quase tirado tudo, né? Mas Vocês que também gostam, deixa o bigodinho assim Também se quiser, aí vocês podem ver como é que ficou O meu tá meio torto Só arrumar aqui, ó de cílula daqui, ó Puxa puxar um pouquinho Deixa eu ver agora, é assim ó, pronto, vocês que gostam também tem essa opção que vocês podem fazer de bigodinho, cavanhaque, e hoje eu já fiz tudo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou até tirar uma foto aqui também pra aparecer na capa, né? Que as capas vocês veem até mim por cada capa, né? Vamos ver se vocês gostam. Certo. Foi muito mais do que quatro. Dei até bônus pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiver com dúvidas, comente aí. Se tiver sugestões, comente aí também. É, como falei, nesse momento eu tô sem editor quase Sem celular, sem nada Então eu tô vendo como é que eu vou gravar para vocês Mas espero que mesmo assim vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado para quem ficou até o final Não esquece de dar aquele like Se inscrever no canal, ativar as notificações Dá uma fuçada no canal porque vai ter muito mais Vai ter não, tem né Tem muito mais dicas para vocês Não só de bigode, de cabelo E assim por diante Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem ficou até o final. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Agora eu vou tirar esse bigodinho, moço. Tira até o bigodinho, ó. Comprei, comprei. Vamos tchau, bigodinho. Vamos tchau, bigodinho. bigodinho. bigodinho. É o bolso, hein?